Bom dia. Fica comigo hoje, hein? Logo depois do clipe do pedal, vou falar com vocês um pouquinho sobre hidratação. Olha ah. lá, molecada. Falei para Ana, falei. Tudo jóia? Olha lá, olha lá. Olha lá. Mas tá bom, você seca 35 pontos. Ah, ah, é Exato. Ah, então não vale, volta lá então. Volta que tem, que, tem que fazer o pão nome aí na, na escada aí, comprar um... Nossaína. Olha, eu prometi para vocês que eu ia falar sobre hidratação no pedal. Estou muito empolgado, estou estudando bastante o assunto. Eu achei um artigo maravilhoso do Colégio Americano de Medicina Esportiva que fala a respeito e é o resumo desse artigo que eu vou estar comentando com vocês hoje. Pessoal, a gente percebe que no nosso meio, entre os ciclistas, a maioria não dá a devida atenção ao assunto hidratação como deveria ser dado. É muito comum a gente ter entre nós colegas que falam assim, ah, eu não preciso de levar muita água, eu bebo tão pouca água durante o pedal, ou então se vangloriar de falar, ah, eu não sinto sede, eu bebo muito pouca água, que para mim isso não faz diferença. Também outra maneira da gente saber que a gente não dá a atenção correta, é que muitos de nós nem sabe quanto de água cabe na sua garrafinha. Então como é que a pessoa está repondo o que está perdendo, se ela mal sabe algum parâmetro de quanto ela leva, de quanto ela toma, como que ela faz. Então é isso que nós vamos estar conversando hoje. Vamos falar um pouquinho de fisiologia e das questões médicas que envolvem esse respeito. O nosso corpo tem mais de 50% de água, nós somos mais da metade água. É, esse número para ser exato é alguma coisa entre 60 e 70% do nosso peso é água. E durante o exercício, a energia que nós gastamos, ela acaba sendo convertida em parte em calor. É através da transpiração que nós conseguimos manter, então, a nossa temperatura. Esse aumento da temperatura gerada pelo exercício, o corpo controla, eliminando o suor e pela sua evaporação na nossa pele, nós acabamos mantendo a temperatura agora toda essa transpiração acaba nos levando a perder água e sais minerais é importante a gente saber que se nós perdermos 2% do nosso peso que é pouco uma pessoa de 70 quilos se ele perder 1 kg e 400 de suor ele já tem o seu desempenho no seu exercício comprometido na casa de 10% então a gente acaba se esforçando, mas piorando durante a pedalada se a gente não tomar cuidado com a hidratação. Então, como manter uma boa hidratação quando a gente fala que vai fazer uma pedalada? Antes da pedalada, a gente já tem que estar tá para começar o exercício numa boa condição. O dia anterior, ele é importantíssimo. Muitas vezes, se você vem de vários dias seguidos de treino e não ingere grandes quantidades de líquido nos seus intervalos de descanso, você muito provavelmente já vai começar o teu dia hipoidratado, ou seja, com um pouco menos do ideal de hidratação. Então, cuidado na véspera. Na véspera de uma competição, na véspera de um pedal longo, ingira bastante. Tanto líquido durante aquele dia na forma de água suco ou isotônico para você se preparar já para você vir numa condição ideal para o dia do exercício no dia do exercício no dia da prova é recomendado que cerca de duas horas antes seja ingerido um volume de meio litro de água ou líquidos então no nosso café da manhã antes da pedalada, nós temos que incluir grandes quantidades de suco, água ou isotônico para já iniciarmos o pedal numa condição ideal. E esse valor, referendado pelo artigo, é algo em torno de 500 ml, duas horas prévia ao pedal. E durante o exercício? Durante o exercício é necessário que o, que o atleta, que nós, desportistas, tenhamos uma disciplina com esse assunto que nós lembremos de beber água periodicamente então o, o, o ciclista deve a cada 15 minutos ou a cada 20 minutos lembrar de beber água e não esperar ele sentir sede não esperar a sede chegar para ele começar a se hidratar começou o pedal olha ali no seu ciclo computador põe um lembretezinho no seu smartphone ou crie o hábito de a cada 15, 20 minutos estar tá ingerindo um pouco de água. No decorrer do pedal, o controle deve ser feito da seguinte maneira. Pelo menos 500 ml de líquidos devem ser ingeridos por hora. Não há muito risco se a pessoa não ingerir mais do que 800 ml de líquido por hora. Em condições extremas, ou seja, dias muito quentes, roupas quentes e que transpiram muito, ou dias muito úmidos, essa quantidade de reposição de líquido, de ingestão de líquido, vai precisar ser ainda maior. Mas, via de regra, de 500 a 800 ml, não mais que isso por hora, e a gente já vai estar tá seguindo um parâmetro bom e recomendado por esses especialistas da medicina do esporte em pedais longos em que a duração for passar de uma hora especialmente aqueles que os pedais forem passar de duas horas de exercício é fundamental que a gente considere o uso de bebidas isotônicas porque elas além da água elas repõem os sais minerais que nós também perdemos pelo suor então uma boa hidratação não é sinônimo de beber somente água uma boa hidratação, requer que você reponha também os sais minerais. Outra coisa importante de se considerar é a adição de hidratos de carbono na nossa bebida, a famosa carbo, a carbodestrina, a maltose, pois colocados aí numa proporção de 6 a 8%, além da gente estar se hidratando, a gente está repondo o combustível que nossos músculos queimam, que em primeiro lugar são os hidratos de carbono, então você une o útil ao agradável, você se mantém hidratado e ainda você está fazendo uma reposição das suas fontes de energia. Para finalizar, gente, vamos fazer algumas considerações finais. Em dias quentes e dias úmidos, aqueles dias que você percebe que você está transpirando muito, que seu corpo está ficando molhado... O mecanismo de perda de calor ele está deficiente porque a gente perde o calor quando o suor evapora se ele está condensando na nossa pele é sinal de que esse mecanismo de resfriamento do nosso corpo está pior além que nós estamos perdendo mais líquido porque aí para compensar o organismo faz com que a gente transpire ainda mais então nesses dias muito quentes que a gente está transpirando muito é necessário uma atenção redobrada beber mais líquidos ainda e tomar cuidado para que o nosso corpo se resfrie de alguma forma pequenos repousos na sombra o líquido que a gente for beber estar um pouco mais gelado para que a gente ajude o organismo no controle da temperatura e evitar uma desidratação tem uma questão muito importante com relação a bebida estar gelada ou ela estar na temperatura ambiente. O líquido gelado ele mata a sede, em compensação, o atleta demora muito mais tempo para lembrar de beber água de novo. Enquanto se ele tomar uma bebida que tem algum sabor ou que está numa temperatura não tão gelada, ele vai voltar a sentir a boca seca e a vontade de beber antes. Dessa maneira, essa estratégia acaba sendo útil para ajudar a manter nós atletas hidratados. Eu, preferencialmente, não gosto de água gelada durante o pedal. Eu gosto da água um pouquinho abaixo da temperatura ambiente, para que assim eu sinta sede e lembre de ir tomando água durante toda a pedalada. O bom estado de hidratação, ele pode ser visto pelo atleta quando ele vai urinar e a sua urina se mantém de cor clara. Isso é uma estratégia usada por muitos de nós. Se você percebe que você está urinando pouco e que quando você vai urinar a sua urina está concentrada, é sinal que você já está em vias de uma desidratação ou com a hidratação abaixo da ideal. Fica aí a dica. Uma maneira bem prática da gente perceber se a gente está bem é pela nossa frequência cardíaca. Aqueles atletas que pedalam com monitor cardíaco, ele sempre está olhando ali no ciclo computador a sua frequência cardíaca. Quando a gente entra num estado que a frequência cardíaca tem dificuldade para baixar, para ficar ali na zona 2, é sinal que você já está desidratando. Frequências cardíacas que ao menor esforço, se mantém na zona 3 ou maior, atenção, você já pode estar tá no processo de perda de desempenho e de desidratação. Você gostou do tipo da aula? Você tem alguma observação para fazer? Você quer comentar alguma coisa que eu falei? A sua hidratação é diferente dessa que eu disse que eu faço? Por favor, vamos abrir a discussão aqui nos comentários. E quem ainda não se inscreveu, que não curtiu, e que não tá dando uma força para o canal, por favor, gente, dá uma força aí, compartilha, se inscreva, aperta o botãozinho do gostei, que assim a gente sente a vibração de vocês e fica animado para fazer mais e mais vídeos.